Nossa, é um Battle um Lúcia bot. Bom dia, amigão. Não tá bem, não? Tá apanhando aí, amigão? Apanhando bem, amigão? Nossa, quem tá apanhando é a nossa bot lane ali, Dudu. Ui. Flashou, pelo menos, ou não? Flashou. Aqui um que acha de 7 de animal? Acho que hoje em dia é meme, mas antigamente quando lançou era bala. Hoje em dia eu não sei, tá ligado? Muito tempo que eu não vejo, mas acho que é meio meme, mano. Vou chegar aí, Dudu, só que você tem que aguentar um pouquinho, fechou? O que não matou o Minion, rapaziada. Né? Se tivesse matado, ele, te... ele tinha oh, morrido, velho. Eu contava com o que matar ele, velho. É um Karts, né, mano? Se bem que eu vou ter que fazer o full do Dudu. Não posso ir agora, não, velho. E o Karts deve estar terminando o clear dele ali agora. Agora, aonde ele startou, eu não vi, mano. Ele startou. Startou bot side, tá? Ah, e podia ter sido. Esse do Red, mano. Eu não sei se a gente ganha esse heal contra ele. Não, não, não. Eu ele pisar... brincar, ele né? tá pisando no heal agora, tá ligado? É dele, é dele, é dele, é dele, dele, dele. Mas a Lux é dele, tem dele. press. Mas acho que não dá não, hein, velho. Então eu vou direto pro de baixo, fechou? Só que no de baixo eu não tenho pressão também, deixa eu ver. Ai, ah, esse flash, velho. Puta que pariu, velho. que Olha logo, mano. Eu queria colheita, mano. Tem que vai essa wave toda, rapaziada. Entendi não, galera. Alguém entendeu? Não entendi esse rapaz aí. O que, que ele quis, quis arrumar? Não, esse rise? Não, não, não, não, não! Ah! Erreu o Stun, puta merda, family. Vou ter que dar cover pro bot agora, se pai, família, deixa eu ver. Ó, o coverzinho, hein, mano. Na hora certa, sabia? <risos> <risos> Bom, rapaziada. Vamos dar uma segurada no assunto aí, velho. É, tá ligado. Ai, Sim, mano, joguei com um Não dá pra uma entrar em mim, não? Putz, trolei, galera. Mano, a dúvida agora do sistema é, eu faço Nashor ou não, mano? Eu tô achando que eu vou fazer Nashor, mano. Mano, eu gostaria que você viesse aqui, velho. Tá, eu vou criar do, do, dos golems, das, das caninhas pra cima. em qual você acha que é o melhor jungle atualmente? Acho que é Shinzao, mano. Kayn, Kartus, Lecim, tem tantos, tá ligado? Eu vou tomar dive aqui no top, tá? Pô, solo? Aham. <risos> uh -huh. Acho que eu chego até. A... Que... Caramba, ele dive é free mesmo, mano? Sai, ah, vou dar, vou dar, vou dar. Ó. O Panta tá aqui, ainda, né, velho? Panta o mesmo. Panta é o mesmo, pro de ser bob. Não, Quer ir nesse? É eu não vale. O Ryze... Rise... Ai, o Ryze é neles! O Ryze é deles. Meu Deus! Deus. Tem cinco, top! Só sai, só sai gostoso, sai gostoso, sai gostoso, sai gostoso, irmão. Não, não, não, Lux. Ó, Lux, mano. Sim, Lux, sim, Lux. Sim, ah. sim, Caraca! Caraca, ah. Luxia! Brava, brava, brava. Que isso, o que, que vocês estão fazendo, rapaz? Foda que o bot não pune, porque a gente tem uma inhumi, tá ligado, véi? Tá fudido esse jogo, né, mano? Eu tô, eu só de dar um tabzinho aqui, ó, que eu tô tá fudido. Um eu um também tô, só, na véio. real. Só um pouquinho só, né? Pouquinho, pouca coisa, pouquinho, bobeira. Eu tive mano. que rival muita Wave por conta desses, desses dois dives que ele ia é, me dar seu caso. Esse, esse dives foi pai, véi. Eu não contava com aquele Rise, tá ligado? Só, véi. Manda um salve de novo que eu vou clipar, Manda um abraço pro grupo do Sabe de novo, velho. Ué, mano. <risos> Caraca, Dudu. Um salve pro grupo do zap, Um salve o aí pro grupo do zap. Caralho, você é brabo braba, família. Tu acha que é com um bom pick pra começar a jogar jungle, sou ouro, 4? É demais, o Bovui, independente do seu elo. Independente, só lança brabia. brabinha. Se souber o que você tá daia, fazendo, né? cabra. Eu, eu, eu tô aqui, daia, eu tô aqui. Daia. Solo de novo? Será que ele vai fazer isso? Oh, certeza absoluta, certeza absoluta. Tipo, não faz nenhum campo, velho. Eu não faço, pelo ele certo, vai, né? Ele vai guardar aqui, ó. Ele vai guardar aqui, ó. Isso daí vai, véio. Pode ir nele, pode ir, mas acerta ele. Coitado, mano. Parecendo o Heron, mano. É Heron esse daí. Tá é a maior falar, coisa. Vocês me dá vai que nem um animal, velho. Tá ligado? Caralho, é foi Heron cara. Exclamação pontos, família. Caralho, mesmo tá ligado? gentinho. É instintivo, tipo, o leão vê a sua presa, ah. aí aí aí ele vai lá e... Tá ligado? Realmente, velho. É... Ó, atrás de você, Zé. É corre muito. Ganha tempo que eu faço aqui o negócio. Corre, corre. Ganha muito tempo. Ganha... Cara, flashou e tepou, velho. Vai tomar no é? gol, Dolphin. Miguel,brigadão pelo seu sub com a gente, meu príncipe. Esse cara tem flash todo dia. Todo dia ele tem flash. Todo dia. Morri. NT ou eu fui ousado demais, galera? Sem flash, esse cara Oxe, tem que ser punido. Meu. Ai, que delícia de kill, mano. Sério, eu ainda roubei a wave. Que beleza, mano. O Electron tem flecha? Não, ele tem ult. Eu não sou maluco de peitar esse Ryzen, né, mano? Vou descer naquele bot. Mano, essa Luxinha é braba, papo boa. reto, velho. Boa, boa, boa. Que cara boa, quente, boa. mano. Tá de boa, olha, eles compraram o Ryzen, e tô. Toda boa. hora esse Rise tem que ser. TP, assim tp, tp, tp embaixo. Tancar mais um pouquinho brota. Aí é um T cheque atrás de Aqui, aqui, aqui, aqui, para, bora, bora, bora. bora. Tá com a bolita no, no bumbum do eco, mano. Quase, mano. Que eu joguei bem. Quase, galera. Dá um oi também aí. Fazer participando. Nossa, eu trorei muito, velho. voltar pra meter o pé daqui logo. Mataram, será? Boa, boa, boa. Carlinha! aê Carninha! Só vi a cabecinha, véi. Meu Deus, eu tô vivo! Pô, oh, dá pra... Oh, vamos pra alguma coisa. Lux, ô, que é isso aí, Diggs? O seu, né? Eu Só tô, se for. Tô, tô, não dá pra pegar nada. Diggs, não. brigadão pelos seus três meses com a gente, aqui. campeão. Família, eu tô bem não, família. Não, tô bem não, velho. Obrigadão pelo apoio, fi. Relaxa, o Dudu, nós te engenemos. Uhum. Acho que eu mato o seu rapaz aqui, que você fedou. Esse boss que você criou. <risos> Sacanagem. Hum. Caralho, Uau. mano Eu tô muito forte, é aí. É velho Ele é maluco de passar por ali embaixo Não vou mentir, não, velho Caralho, velho, que gostoso, galera Tá, tá parecendo que eu tô jogando mó bem Mas é porque, porra, eu tenho uma Yumi dentro de mim E essa Yumi joga pra caralho, velho Será que é estranho falar que uma Yumi joga pra caralho? Mas a Yumi tava andando bem, mano papo reto. Ele tá sabendo que ele tem que andar comigo Na hora certa, mano, o cara é inteligente que aí, baron? Hum, acho que não dá, velho. Ah, é porque os caras não vão esperar que vai estar aqui, tá ligado? René é que tá bot. Se forçar o TP dele, eu tô morre, morre, aí, irmão, aí. Irmão, irmão, Morreu irmão. não, morreu não. Desanima meu irmão. De botar, de bota, de bota, de bota. Pra cá, irmão, pra cá, pra cá, pra cá, irmão. Caralho, isso aí é muito ousado, velho. Ai, eu morri ainda, velho. Fuck. Tamo aí pro Ignite, achei que não morria não, velho. Boa, boa, boa, boa. dá dali dá também. O time é bom, né, mano? Aham. Uh -huh. Será <risos> é que o é Eco atravessa agora. essa parede, Dudu? Do... Ó, oh, se atravessar, não. o Dudu vai liberar. Atravessa, atravessa, atravessa. É só eu já sabia que atravessava. Ah, para que os caras deu FF, mano. Tá mó legal jogar esse jogo aqui, mano. Não dá FF, não, véi. Ah, tá legal pra você, né, Pô, tava mó gostoso, E Aí o vizinho <risos> andando com nós aí pra, pra cima e pra baixo, matando todo mundo, véi. Ah, pra mim tava Olha, uma é merda, uma pô. Uma pista, pô. Os caras cara. me zaralhando, tô com o Trenek tomando dive toda hora. Os caras vêem, só... Tá ligado? A gazelinha. É... Sou eu, velho Só corro. Mas relaxa, Dudu. Ali nós, nós, nós fez o. O ah, Fodum, nós assim? precisou, nós fez. <risos>